Mas o clima de balbúrdia deixado por Bolsonaro dentro das Forças Armadas é uma coisa sem nenhum precedente. Né? É um clima de total confusão, de total bagunça. Então todos se dão ao direito de fazer o que bem entender, de ocupar cargos. Né? A gente vem ouvindo agora relatos de pessoas que estão trabalhando num órgão e outro órgão, a quantidade de militares ocupando esses cargos, né, sem fazer, muitas vezes sem fazer absolutamente nada, ou fazendo coisas erradas, né, isso tudo foi uma coisa, uma verdadeira bagunça que foi feita. Então, nós vamos ter que fazer uma reorganização né? tem que reorganizar as empresas, o Serviço Público Federal e as próprias Forças Armadas. Então, se atribuir tarefas concretas aos militares, que tem muita coisa para ser feita no Brasil, né? eles podem ajudar muito nisso, mas principalmente exercendo o seu papel, né? que é o papel da defesa do Brasil.